ensinar vocês a tirar a medida do gato. Tô aqui com o leão, vem leão, vem, vamos tirar a medida, vem, vamos tirar a medida com a mãe, ó lá, ó Olha lá, é a mesma coisa, vocês vão tirar do pescoço, tá, ó, medida do pescoço, medida da barriga, mesma parte mais gorda aqui, medida da barriga, tá, e do comprimento, e do comprimento. Ok, é a mesma coisa. Não tem segredo. É a mesma coisa. Tira a medida deles assim. Sapato também é a mesma coisa. Aqui da patinha, né? Faz um X aqui e altura até aqui. Daqui para um pouquinho. Ó, altura assim. Mesma coisa. Ok? Ó. Aqui o leão é 5 de altura. E tapatinha aqui nessa parte preta, aqui, ó, na parte das bolinhas, das pantufinhas que a gente fala, tá? Ali do começo da pantufinha até no início do dedo. Mesma coisa, faz o X do começo da, da, do, do primeiro dedo até o final no outro dedo. O leão tem quatro por quatro, né? Né, leão? Então é isso que vocês tem que fazer Pra fazer a calça pra eles, a mesma coisa Daqui, ó Do começo aqui da coxa Isso, deita Aí vocês vão medir Coloca reta aqui Mede primeiro o bumbum aqui, né? Fica de pé só um pouquinho, meu amor Aqui, ó Mede o bumbumzinho deles aqui Mediu o bumbum deles aqui Mede o bumbumzinho deles aqui Mediu Pega daqui até aqui. Fica de pé, meu amor. Deixa de ser preguiçoso. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho de pé. Deixa de ser malandro. Olha. Daqui. Leon, ajuda a mãe. Ajuda a mãe aqui, bebê. Ajuda a mãe, bebê. Ajuda a mãe. Só um pouquinho. Olha aqui, ó. Daqui até aqui, ó. O Leon é mais... É mais alto do que a Sofia Ele tem 23 Tá bom, gente? Então é isso que vocês têm que fazer Pra chapéuzinho também Daqui do começo da orelha Até aqui, tá? Até na outra orelha Aí a amarração, que é aqui no pescoço Deles Que é aqui no pescoço, tá? E aqui Uma orelha, do comecinho dessa orelha aqui Do comecinho Do comecinho da orelha até aqui, ó Vocês vão ver a distância aqui, ó Geralmente é seis para daí vocês colocarem o filete ali É isso que vocês têm que fazer Tá, gente? Então foi isso Esse foi o vídeo de como tirar a medida do nosso gato Tá bom? Esquecemos do rabinho, né? O rabinho é a mesma coisa Vocês vão medir aqui, ó A altura aqui Vocês vão medir aqui, ó Rabo aqui, ó Vocês vão só fazer isso, tá bom? Então é isso, tá, pessoal? Beijos! Muá.